O caminho para Hai hogatar é conhecido por muitos e uma pequena comunidade serve de abrigo para aqueles que querem enfrentar os 7 mil degraus do ponto mais alto de toda taniel a garganta do mundo. lá dos Grey Birds Estou falando de Iverstead. Iverstead é uma comunidade que possui poucas casas e uma pequena estalagem, a Villa Inn. Quando entramos na estalagem, nos deparamos com algumas pessoas da comunidade. Ao fundo, podemos ver o taberneiro parado em seu balcão com uma leve expressão de preocupação. Me aproximei do dono, Will Helm, e logo ele me disse para ficar longe do túmulo. Lar da Lamentação. Segundo ele, está a leste da cidade e afirma ser assombrado. Questionei, querendo saber maiores detalhes desse túmulo. Segundo Wilhelm, afirma ter visto com os próprios olhos um espírito e ele atravessou o seu corpo. Wilhelm diz que os espíritos parecem estar presos no túmulo e não assombram a cidade. Ele diz. Que, apesar disso os negócios vão mal, porque os peregrinos evitam alugar seus quartos uma vez que estão próximos de um túmulo assombrado. Ofereci ajuda para investigar o que pode estar acontecendo. Prontamente, Wilhelm agradeceu. Resolvi não descansar e seguir logo para o túmulo. Ao lado de fora, a imponente montanha me deixou surpreso e parei para dar uma boa olhada. A minha direita estava o túmulo, lar da lamentação. Seu contraste com o tempo fechado o deixava sombrio. O ar gélido pairava sobre a minha pele e arrepiava. Ao entrar, as paredes de pedra gelada deixavam o ar frio e tenebroso. Entrando pela porta principal, me deparei com uma escada antiga de madeira. Preferi descer pelo centro. Achei prudente entrar com cautela e evitar muito barulho. Logo à frente, me deparei com uma figura mumificada. Talvez um Draug. Atirei uma flecha em sua cabeça para garantir que não voltaria à vida. Do meu lado direito, escutei uma voz dizer, saia deste lugar, saia deste lugar. Me virei para olhar e lá estava o espírito parado. Me aproximei e o espírito começou a andar. Algo estava estranho naquilo. Verifiquei se o Draug tinha algo interessante e encontrei algumas moedas de ouro. À minha esquerda havia uma sala que parecia ser utilizada para rituais. Na bancada encontrei um livro que me ensinou muito a respeito da arte ilusória. Na sala também haviam quatro alavancas que pareciam acionar as portas trancadas e por um golpe de sorte consegui acionar a alavanca correta e abrir a porta que dava acesso ao local do espírito. Chegando na sala, vi uma porta à direita e à esquerda uma grade bloqueava a passagem. Na parede, tinha um dispositivo que me deu passagem para o local do espírito. Antes de prosseguir, resolvi verificar a porta atrás de mim. Ela estava trancada, mas com minha perícia de abrir fechaduras não tive dificuldade. No chão, logo observei que havia um dispositivo típico de armadilha. Pulei e fui conferir o baú logo ao fundo da sala. Nele havia uma poção, algumas flechas, ouro e um bracelete. Nada demais. Por descuido, acabei por acionar uma armadilha, mas por sorte não fui atingido. Voltei para a entrada e acionei a outra armadilha para verificar o que aconteceria. Aquele local não estava para brincadeira. Desci a escada logo à frente, havia uma porta e outra à minha direita. Decidi seguir em frente com cautela. Entrando na porta, percebi um local mais iluminado e fiquei com receio de entrar. Voltei na porta à direita, e ao abri-la, dois jatos de fogo queimariam um explorador mais desatento e imprudente. Logo à frente, havia uma das portas antigas que somente seriam acessadas com as garras de dragão. Tive que voltar para a porta logo à frente que descia as escadas e com a esperança de encontrar a Gar. Ao entrar na sala me deparei com uma cena no mínimo esquisita, um espírito utilizando a bancada de alquimia. eu pude ouvir os barulhos dele caparando algum tipo de poção, por descuido meu o espírito me ouviu e veio à minha procura, rapidamente atirei uma flecha e errei meu alvo por puro nervosismo, então a batalha começou. Utilizando magias de choque, ele estava me matando. Lidia apareceu para me ajudar. Recuei um pouco utilizando magias de cura, porque eu estava bem machucado. Ele gritou que apenas um tolo tentaria matar um morto, mas ao mesmo tempo eu via sangue espirrar na minha pele e minhas facas entrarem e saírem das entranhas do espírito. Estava escuro, então arrastei o corpo do fantasma, perto da lareira o dito fantasma na verdade era um elfo negro junto com ele havia alguns itens e um desses itens era uma poção que ele denominou filtro do fantasma na garrafa estava escrito que quem tomasse a poção teria aspecto de fantasma por um tempo então na verdade o Impelius o nome do fantasma, na verdade, não era muito bem um fantasma. Em sua mesa havia mais uma poção e um pequeno diário. Ao pegá-lo para ler, achei detalhes interessantes. No diário, ele relata que encontrou o local no dia 18 da estrela da manhã do ano 200 da quarta era. Ele fala a respeito de ter paz para encontrar a garra da porta que eu havia encontrado. Uma semana depois, ele relata que discutiu com Willhelm, o dono da estalagem. Segundo ele, Willhelm chegou perto de entrar na cama, mas ele conseguiu assustá-lo com alguns pedaços de cerâmica quebradas que havia no local. Mas alguns dias depois, ele escreve que conseguiu criar uma poção que o deixa com um aspecto de espírito. No dia seguinte, ele testou e foi um sucesso. Os curiosos fugiram de medo do suposto fantasma, e agora o elfo negro teria paz para procurar pela garra. O próximo relato é impressionante e aconteceu sete meses após o último relato. Ele diz estar procurando incansavelmente pela garra, mas não consegue encontrá-la. Ele acha que as pessoas da comunidade sabem da farsa e querem fazê-lo de bobo. É palpável em suas palavras a sua irritação. O Inbellius começa a se questionar o porquê as pessoas o estão atormentando e existe uma clara descrição do que parece ser o início da loucura do elfo negro. Ele diz que é necessário ler o diário para lembrar quem ele é e o que está fazendo naquele lugar. Ele se questiona se ele pertence àquele local e se está destinado a protegê-lo. Seu último relato é realmente perturbador. A loucura tomou conta de um Windelius. Ele acha que a sua missão proteger seu tesouro e que qualquer um que entrar em seu domínio sofrerá as consequências. O que me deixou pensativo é se o local o levou à loucura ficar trancafiado por tantos meses ou se foi Utilizar a porção de forma abusiva Após ler esse diário Resolvi retornar à estalagem E mostrar meu achado para Wilhelm. Chegando lá Ele parece não acreditar no que eu descobri Apesar de tudo Ele me recompensa Com uma garra de dragão Safira E que por sinal eu sei muito bem onde usá-la Retornei para o túmulo E fui direto para a porta Após acionar a porta, com a combinação correta, ela se abriu. Segui direto e virei à esquerda no local onde parecia ser uma câmara de cultos e rituais. Havia vários túmulos fechados, e ao tentar sair da sala, alguns Draug começaram a levantar de suas tumbas. Uma luta intensa se iniciou, mas não foi muito difícil derrotá-los. Após explorar o local, acionei uma alavanca que abriu a porta que dava acesso a uma escada. Havia uma porta destrancada no meio da escada, e uma porta com a fechadura robusta mais acima. Desci e entrei na porta abaixo. Com descuido pisei numa armadilha e não fui atingido. Mais abaixo pisei na segunda armadilha cometendo meu segundo erro. Ativei um dispositivo que liberou uma tora de madeira que destruiu o esqueleto que pairava na minha frente. Adiante, havia uma porta que ao abri-la, um cheiro podre entrou no meu nariz. No centro da sala, havia o que parecia ser uma espécie de reunião de vários esqueletos. Atirei uma flecha num recipiente com fogo isso foi suficiente para destruir todos os esqueletos. Subindo degraus de madeira, logo batalhei com mais alguns graus. Aquele local não estava muito seguro para um túmulo. Alguma coisa valiosa me esperava mais à frente. Com calma, atirei uma flecha. E Lídia, no momento de descuido, acionou a armadilha que estava logo à minha frente E acabou matando o nosso inimigo Peguei algumas flechas e ouro Após passar pela armadilha, percebi que havia inimigos escondidos entre os mortos. Lídia mais uma vez não tomou cuidado e foi acertada por uma cama de espinhos. A porta logo à nossa frente se fechou e dois inimigos vieram ao nosso encontro. Uma batalha muito desordenada começou e eu mantive a calma e a cautela para que os inimigos não me vissem logo à frente deles. Após derrotá-los, encontrei uma chave num dos corpos que abria a porta que estava trancada logo à nossa frente. Antes de prosseguir, resolvi retornar até a escada que dava acesso a uma porta que tinha uma tranca robusta. Talvez essa chave que eu peguei abriria aquela porta. Chegando lá, a chave não era da porta. Tive que destrancar com a minha perícia. Com calma, tive sucesso. Na sala, também havia um baú, que também estava trancado. Com cuidado e muita sorte, consegui abrir. Dentro dele havia alguns itens, mas nada demais. Retornei aonde Lídia estava para poder prosseguir. Descemos uma pequena escada e nos deparamos com um local aberto que havia água corrente. Parecia ser algum tipo de prisão. Explorei para tentar encontrar algum tesouro escondido e acabei encontrando uma arma e nada demais. Subi uma pequena ponte de madeira e me deparei com um inimigo e um puzzle para solucionar. Após derrotar o um inimigo. Acionei o dispositivo no centro da sala e vi as paredes se moverem. E em quatro espaços estava o padrão correto das pedras. Memorizei o padrão, fiz a combinação correta e a ponte de madeira desceu. Logo na entrada, percebi mais armadilhas no chão, esperando um explorador desatento. Logo à frente, havia uma porta grande à esquerda, que dava acesso às profundezas do local. O cheiro de morte era muito forte, o ar gélido complementava o local. E avançamos com cautela Algo estava para acontecer Após avançar, alguns esqueletos começaram a levantar de seus túmulos Abati todos sem dificuldade Um deles correu e se escondeu, fato que achei interessante e curioso. Após isso, alguns Draug levantaram de seus fundos e começaram a batalhar. Um após outro, derrubamos até que um Lorde Supremo, Draug, apareceu. Derrotamos com certa facilidade, mesmo ele conhecendo o caminho da voz. Continuamos explorando até chegarmos a um baú Desativei a armadilha e abri esse baú. Havia somente um cajado, ouro e alguns itens. Logo ao fundo da sala... Me aproximei da parede com inscrições antigas que apenas os Dragonborns conhecem. E ali aprendi um novo Shout. Nada mais havia para ser explorado nesse local. Me pergunto o destino do nosso falso fantasma, caso ele tivesse acesso à garra do dragão. Talvez o fim que ele teve não foi tão ruim. Visto os perigos que estavam à espera no túmulo Lar da Lamentação. Então é isso, aventureiros. Essa foi a triste história do falso fantasma de Skyrim. E onde a ganância pode nos levar.